Nomes. Porque é meio constrangedor Sem nomes O cana tava em obra, cara E o cara me ajudava, né? Ia comigo pros bares, me ajudava Pegava um balde, pegava uma água, né? Ficava uhum. junto, curtia Aí o cana em obra deu uma dor de barriga no maluco, velho E só tinha banheiro químico, tá ligado? Vixe, banheiro químico, pra só, cagar é fora Só banheiro químico, o cara chegou, meu irmão Descarregou, só que o cara esqueci, tinha que fazer em pé, né? Porque banheiro químico é foda. Pô. O cara chegou e esqueceu... de pingar que... na água, e a água pingar na bunda... Esqueceu que tava de calça, velho, já era. Nossa! Aí. aí deu ruim, nego riu do cara, ele saiu voado. Isso é o cagado de lá? <risos> Papo reto? Papo reto. Pô. Não Deus. pode falar o nome não, que o cara hoje é conhecido aí e tal. Muito? Um pouco. Eu conheço. Foi isso. É, pode <risos> ser que sim. Foi isso. Pode ser que sim. Que pô. doideira, Bafo. Bafo,